Estamos perante um problema que nos diz. Um certo número de canetas é embalado em 10 caixas. Essas canetas estão dentro de pacotes e em cada uma das caixas estão 12 pacotes. Enquanto as caixas devem embalar o mesmo número de pacotes, se em cada caixa ficarem agora apenas 8 pacotes. Inicialmente, o melhor é fazermos um esquema para tentarmos perceber... Qual é que são os dados do nosso problema? Então temos 10 caixas, cada, dentro de cada uma das caixas estão 12 pacotes. E o que é que nós queremos? Queremos saber se eu agora colocar apenas 8 pacotes lá dentro, quantas caixas é que eu vou necessitar? Então, inicialmente, o que é que eu vou à procura? Vou à procura do número total de pacotes que eu tenho nesta situação inicial. Então, se eu tenho 10 caixas com 12 pacotes em cada uma das caixas, eu vou ficar no final com 120 pacotes de canetas. De seguida, eu agora que já sei que já tenho 120 pacotes, vou distribuir pelas, pelo número de caixas que eu preciso. E como é que eu vou descobrir isso? Se eu sei que só posso colocar agora 8 pacotes em cada uma das caixas, vou fazer o número total de pacotes que eu tenho... A dividir pelo, pelos 8 que eu tenho colocado, que me dá 15. Assim, são necessárias 15 caixas para embalar todos os pacotes que nós temos aqui. Está mal? É o...